Oi, Oi, eu sou a Isabel Eu sou o Murilo E começa agora Mais um episódio do canal Vida de Eu Cujo não tem nada a ver com, com o tema, tema Canoblé Bom gente, como vocês podem ver, Cenário lá. natalino, cuidado, tá porque... no <risos> No outro vídeo eu falei que ela ia lá pra fora, mas a minha porta é muito grande, ela é muito pequena, ficou meio desproporcional. <risos> então eu coloquei ela em cima do balcão aqui, vou pôr aqui pro fundinho pra vocês verem ela mais né, bonitinha. E a Guirlanda ali então tá um ótimo cenário natalino. Tá bom, o vídeo de hoje é. No vídeo de hoje nós vamos reagir a notícias da época em que a gente estava recolhido. É, essa ideia de vídeo eu vi lá no canal da telma a ganhadora do bbb 20 e ela fez reagindo a notícias enquanto ela estava recolhida não e ela fez santo no BBB20. ela estava confinada lá, só que assim, gente, ela ficou confinada 90 dias. A gente só recolheu 21, então a quantidade de notícias... E também a quantidade de notícias do ano. É, é exato, bem diferente. é bem diferente. <risos> ela... Nós estamos numa época de pandemia, num ano de pandemia. Num ano que aconteceu tanta coisa que só por Deus. É, e nós fizemos santo em 2015. Então, com a ajuda da nossa sobrinha de santo, a mãe Bia... Murilo, para com isso, tá dando mais medo <risos> Quem não sabe, ela já gravou um vídeo aqui no canal Aquele, do, O primeiro Exposed que teve aqui Foi ela Então vai é, ela lá tá no card o que ela tava falando O Rizinho é do lado de cá Se eu não me engano, ou pode ser do lado de cá é um é, dos... Gente, é um dos dois lados, vocês vão lá Assiste o vídeo que ela aparece E ela que ajudou a gente nesse vídeo mandou As notícias para nós Porque aí vocês vão falar, ah, vai reagir, mas vocês pesquisaram? Não. Então, já deixa o gostei, ativa o sininho, se não é inscrito, se inscreve aí E se você é inscrito, dá uma conferida se é inscrito mesmo é, vai, O YouTube tem dessas, Tem de dessas jeito. Vai que do nada você não é mais inscrito, né? Enfim, é, é isso, isso e bora, bora pro, pro vídeo. vídeo Primeira notícia Ah, gente, ela usou um encurtador de link, que é pra gente não ter noção do que é a notícia Exato Eu ia mostrar o WhatsApp, mas agora já abriu o link Chile bate a Argentina nos pênaltis e conquista a Copa América 2015! Olha que Futebol. novidade! Eu nem sabia disso. É mesmo, é? Nos pênaltis por 4 por 1 ah. um, e leva um título inédito. Então, gente, olha uhum. a fotinho que temos aqui. Uau, o site subiu sozinho. Tá, esse cara aqui que eu não sei Vamos quem tá é... Logo tá focando. Meninas, não tá focando uhum. por causa da... Ixi, apareceu um negócio aqui do nada. Gente, vocês entenderam, né? Estados Unidos. Ah! Seitou é cookie. Espionaram a assistente pessoal de Dilma com avião presidencial? Como assim, cara? Né? Não tem. 4 de julho de 2015. Ai, ah, né, gente, Unidos. a gente recolheu nesse dia, 4 de julho de 2015, tá? Estados Unidos Novo assim. gente... vazamento revela listas de pessoas alvejadas, alvejadas no Brasil. Na mesma semana que Dilma Rousseff realizou a primeira viagem presidencial aos Estados Unidos, informações secretas obtidas pela Wikileaks revelaram detalhes sobre a espionagem, a espionagem da NSA. NSA. S.A. Sigla em N inglês da Agência Nacional de Segurança contra a Presidenta e assessores próximos, ministros e o integrante do Banco Central. O <risos> que Dia 25 de julho de 2015. Onde é isso? Não sei. Ela só mandou. Minha filha, onde é isso? Eu não entendi qual é a notícia. Ser? A imagem, gente, é um homem com a bandeira dos Estados Unidos. E aí tem outras três imagens. É guerra? É guerra? Você parece burro! Ah, keniano agita a bandeira dos Estados Unidos no bairro de Kibera, em Nairobi, para comemorar a visita oficial de Barack Obama ao país. O presidente dos Estados Unidos participará de reuniões em países do leste da África, começando pelo Quênia, sobre comércio externo, luta, com, luta contra o terrorismo e direitos humanos, em sua primeira visita ao país de nascimento de seu pai desde sua eleição. Gente, Barack Obama era o presidente e a Dilma aqui no Brasil, né, gente? membros da Força de Segurança da Fegãs, inter... intercepciona... Inspeciona. Inspeciona, o Murilo Inspeciona. pegou e, e... dificultou a palavra. Inspeciona o local da explosão de bomba controlado por controle remoto que tinha com alvo posto controle do poli... posto com o posto policial de controle em Jalalabad. La... Jalalab. Jalalab. Jala Jala Eu vou deixar, Jala -labe. Jala -labe. Jala -labe. Eu vou deixar o nome aí, gente. Pelo, pelo menos uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas. Gente, onde foi? O que que aconteceu? Foi lá em Jalalaba. Imigrantes dormem em parque no centro de Atenas, onde encontra, encontraram um abrigo temporário. A Grécia recebeu mais barcos com imigrantes que qualquer outro país europeu no primeiro semestre de 2015. Com cerca de 100 mil pessoas chegando ao litoral no país, 1 de janeiro e 17 de julho, segunda a Arnhel, Complicado. A agência da ONU para refugiados. A ah, gente tem a foto do Carinha dormindo. Que triste. A gente tava vendo. É, assim, é um... Carinha dormindo. <risos> gente, que triste. Pensar que a gente mora no... a numa que... cidade que tem tanta gente morando na rua, dormindo na rua. Isso daqui aconteceu na Grécia, né, Eu sei. E Presidente sai para pedalar e escuta gritos de Dilma. Dilma, eu te amo. Ai, sim, né, gente? Ai, <risos> meu Deus, vamos lá. A presidente Dilma Rousseff anda de bicicleta acompanhada de seguranças e seu treinador nos arredores do Palácio da Alvorada, em Brasília. Gente, ela ouviu um eu te amo. Dilma, eu te amo. Enquanto ela estava pedalando. Gente, vocês sabem a força <risos> de um eu te amo. Vindo de quem você menos espera que você nem conhece. Uma pessoa aleatória. Você tá assim vivendo e alguém berra seu nome. Isabel! Eu te amo! Eu vou ficar louca. E eu vou sair correndo com medo. Provavelmente pode ser um assassino. Cuidado. Se ele estiver <risos> com uma faca em um beco, tome cuidado. Ele <risos> é o assassino. <risos> Ontem a gente estava assistindo te um amo. vídeo. <risos> cinco sinais do psicopata, né? E antes da gente começar o vídeo, eu virei para o Murilo e falei. Sabe quais são os cinco sinais do psicopata? Um, oh, ele está num beco. Está à noite, escuro. Ele está com uma faca na mão. Ele está te olhando. E está se aproximando. Ele é um psicopata. Domingo, dia 19 de julho. Uma jovem de 22 anos aparece em um vídeo contando que matou o próprio pai na Paraíba. <risos> Rosângela <risos> do Santos Jaguiar. <risos> vamos expor o nome dela. De 22 a anos. A, diz a que tadinha cometeu, da menina, meu Deus. A menina. Diz que cometeu crime porque o pai a é teria estuprado. Então, bem feito, querido. Espuma mamãe dela. Nas imagens, a moça conta como tudo aconteceu. Diz que chegou no local de motocicleta e que antes do assassinato falou para a mãe quanto a amava. Meu coração tá doendo agora. Depois ela diz que encontrou com a vítima, o esfaqueou e posteriormente o executou com a arma. Por fim, ela revela que chegou a beber o sangue do pai. Era docinho. ela <risos> era... vampira. Pingo. No mesmo dia. O ex-presidente dos Estados Unidos, George... We We não sei o que, Bush. O Bush. O Bush. 1989 a 1993... Recebeu alta após quatro dias internado em um hospital em, de Portland. Em No Maine. Maine. Por ter rompido uma, uma vértebra, vértebra do, do pescoço. pescoço. Gente, não. A notícia começa assim. Ele foi internado. Porque... Ai. No mesmo dia, gente. Mick Fanning é atacado por um tubarão durante o final da etapa da África do Sul, da Liga Mundial do Surf. O tricampeão mundial da modalidade tentou chutar e socar o animal para afastar. <risos> Após o susto, o surfista não saiu com ferimentos graves. Gente, ele olhou para tubarão. Nós começamos a semana bem, ainda <risos> bem que a gente estava recolhido, né? Palmeiras foi mais <risos> eficiente no clássico contra o Santos e venceu o jogo por 1x0 no Allianz Parque. Com um bonito grito e uma finalização... Grito? grito. É giro? Eu é vou repetir e você vai correr. Com um bonito giro e uma finalização... Com um bonito giro e uma finalização no canto direito do goleiro, go, goleiro. Leandro Pereira protagonizou o lance e decidiu a partida. Ai, gente, quem liga pro Palmeiras? Próximo? Podia. dia? A Polícia Federal indicou o empresário Marcelo Bahia, eu não consigo ler esse último nome, Odebrecht, Odebrecht, Odebrecht, Odebrecht. presidente da maior empresa do país, por corrupção, lavagem de ativos, fraude, ilicitação, licitação, gente, a licitação isso... e crimes. Gente, essa notícia deu o ano inteiro, né? Porque até depois que a gente saiu ainda ficou falando. Eu não sei, eu não sei de política. Vamos para a próxima. <risos> é, na segunda-feira ainda. O juiz federal Sérgio Moro, que conduz as ações da Operação Lava Jato, determinou a retirada da tornozeleira eletrônica de João Ricardo Auler, ex-presidente do Conselho de Administração da Camargo Corrêa. Ele foi condenado a 9 anos e seis meses de reclusão por corrupção e pertinência à organização criminosa e absolvida tá lavagem de dinheiro. Ele ainda tá preso. É o que a gente espera, né? Mas é preso em prisão domiciliar, porque... até tá preso. Até sem tornozeleira. Quem tá preso desse jeito? Morreu aos 81 anos, ex-prefeito do Rio de Janeiro e arquiteto Luiz Paulo Conde. A gente nem sabe quem é o cara, gente. Chão de São Paulo. Meus pésames -me... em 2020, mas... <risos> Meus pés, 5 -me anos depois. vai. Ai, gente. que foi? Ai, Ai Inferno, eu não lê. Eu vou ler, eu vou ler. Felipe Araújo, irmão do cantor Cristiano Araújo, que morreu em um acidente de carro em junho, fez a tatuagem em homenagem ao cantor. Eu não precisava disso para me lembrar de você todos os dias. Mas quis fazer. <risos> que voz é essa? Foi uma voz... <risos> vocês nunca assistiram aquele canal de drama de policial? É, vocês entenderam, né, que o cantor Cristiano morreu e foi em junho. A gente não tava recolhido ainda. Eu lembro da notícia, mas... Caraca, já faz cinco anos nós tivemos muitas notícias de futebol, de política, na época em que Dilma era presidenta do Brasil e Barack Obama dos Estados Unidos. Hashtag saudades. Falo mesmo. Pode me chamar de esquerdista comunista aí no comentário. Me manda aí pra Cuba também, se quiser. Se você quiser mandar o dinheiro junto, <risos> é interessante. É isso, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o gostei, se você não show, ativa o sininho e se inscreve. Eu tô falando de novo, só pra você lembrar. Mas enfim... Fiquem com Deus e com os orixás, se inscreve no canal, deixa o like que eu vou repetir de novo. Até o próximo vídeo, valeu. Valeu, falou, falou e tchau. E tchau.